Vire o pé e encaixe o pistão na base. Coloque então a capa de acabamento. Posicione a ferragem no assento da cadeira, mas atenção para a direção da regulagem. Parafuse com os quatro parafusos menores. Posicione o encosto da cadeira no assento. Use os dois parafusos maiores para parafusar os furos laterais do cano e o intermediário para o furo do centro. Encaixe o pé na ferragem do assento e pronto! A cadeira está pronta para ser usada.